Oi, meus amores, sejam bem-vindos de volta. Essa é a segunda parte do vídeo, onde eu falo também sobre dinheiro. Se você não viu a primeira, clica no card aqui em cima e assiste a primeira parte e depois vamos continuar nesse vídeo. Não tem problema, eu espero. Essa segunda parte não é uma continuação da primeira, mas hoje eu tô aproveitando aqui que eu fui uma sessão de autógrafos da queridíssima Natália Arcuri e no primeiro vídeo aqui eu mostrei que eu ganhei um autógrafo aqui ó, Maria Eduarda, a futura milionária. Beijos, Nat. Então, ela me motivou a gravar dois vídeos sobre esse assunto. Que é o assunto que ela trata no canal. Sobre finanças, sobre economia, sobre dinheiro. Só que eu quero trazer aqui uma perspectiva um pouco diferente. É uma reflexão, na verdade, sobre não dinheiro. O que, que seria a sua vida sem dinheiro? Não digo que seja pobreza. Eu quero dizer o que, que você faria da sua vida se não existisse o dinheiro. Você já parou para pensar nisso? Como seria a sua vida se o dinheiro não existisse? O que você estaria fazendo hoje? Uma das coisas que pode responder essa pergunta, imediatamente você vai lembrar do seu hobby. O que você gosta de fazer? O que você faz no seu tempo livre? Ou talvez você não fizesse nada? Ou talvez você poderia criar muitas coisas para ajudar a humanidade? Ou talvez você fizesse trabalho voluntário? Como saberemos? Então é esse o assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Às vezes eu me pego pensando o que, que eu faria se o dinheiro não fosse importante, se eu não precisasse me preocupar com o dinheiro. O que, que eu faria? Eu já deixei de fazer muita coisa que eu gostaria de fazer pensando em renda, pensando que aquilo que eu gostaria de fazer não ia me dar dinheiro que também vai muito das crenças populares, que é aquilo que a gente gosta não nos dá dinheiro. E geralmente é alguma coisa um pouco fora do comum, que é aquela coisa que te atrai, aquela coisa que você realmente sente prazer em fazer. E sim, você pode transformar o seu hobby no seu trabalho. O termo trabalho ele foi inventado antigamente com uma ideia intrínseca de sofrimento. Se vocês tiverem interesse em saber realmente o significado de trabalho e que eu faça um vídeo sobre isso, deixa nos comentários aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo falando mais sobre as origens da palavra e como isso afeta a nossa vida nos dias de hoje. Essa carga que a palavra trabalho traz nos faz pensar que a gente não pode fazer o que a gente gosta, que a gente necessita fazer alguma coisa que nos dê dinheiro, que nos sustente, que nos prepare para a vida. E depois, quando te sobrar um tempinho, a gente vai fazer o que a gente gosta, a gente vai curtir a vida, a gente vai ter um momento de lazer, um momento com a família, um momento com os amigos e um momento com os nossos hobbies. E o é um momento com as nossas obrigações também, que é importante, né? Mas esse momento com os nossos hobbies, não quero dizer que hobby e trabalho se alinham. Mas pode. Às vezes sim, às vezes não. <risos> Depende muito da situação. Mas você pode transformar aquela sua paixão, aquela coisa que você realmente gosta, no seu trabalho. Sem carregar aquele paradigma de que o trabalho é ruim, de que o trabalho é sofrido. Não, você pode simplesmente estar tá trabalhando e estar tá se divertindo. Como eu tenho feito agora com os vídeos. Pra mim uma diversão, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que, que eu me sinto sendo útil para a humanidade fazendo isso que muitas vezes eu não me sentia nos trabalhos que eu era remunerada. Então eu, eu me dei conta em determinado momento de que o dinheiro ele estava afetando muito mais o rumo que eu dava para a minha vida do que eu gostaria. Então eu me dei conta de que eu não precisava me preocupar com o dinheiro. Não que ele não seja importante, mas que ele não precisava ser uma preocupação, entende? Eu não precisava me preocupar antes que as coisas aconteçam. Entendem isso? Porque o dinheiro, consequentemente, se você faz um trabalho bem feito, se você faz um trabalho bom, se você faz um trabalho que as pessoas gostam, que traga utilidade para as pessoas, você vai ganhar dinheiro. Em algum momento você vai, ou você vai achar uma forma que você possa ganhar dinheiro. Porque é nada impossível, existem muitos trabalhos que eles foram criados, eles não existiam, e em um momento de necessidade, alguma pessoa inventou alguma coisa diferente. E surgiu uma nova profissão, surgiu uma nova posição na sociedade que antes não existia. Um youtuber, antigamente, não existia um youtuber, porque ninguém ganhava dinheiro fazendo vídeos. Agora já é possível. E existem muitos outros trabalhos que também não existiam, que hoje são necessários. Futuramente também vão existir trabalhos que hoje não existem. Eu acredito que vá muito pro lado da tecnologia e máquinas. Então, as máquinas hoje elas estão substituindo o trabalho humano. Então, quem souber operar essas máquinas, consequentemente vai ter um trabalho, vai ter uma posição na sociedade que hoje em dia não é comum. Então, vai acabar surgindo especializações e demandas para esse tipo de coisa que hoje não existe. Enfim, o que, que você poderia realizar hoje se você não dependesse do dinheiro, se você não dependesse de ter que comprar comida, pagar aluguel, pagar suas contas? a prestação do carro, o, IPVA, o IPTU, o INSS, o FGTS, vamos por aí, né? Tá bom, né? <risos> Se você não precisasse pagar essas contas todas, o que você faria? Imagina, imagina, só imagina. Imagina que você construiu uma casa numa colina. Vamos alterar uma colina, porque é uma coisa bem diferente, né? Parece aqueles filminhos de televisão. <risos> e essa casa você consegue reaproveitar a água da chuva, você consegue gerar energia elétrica a partir da luz solar e você planta o que você come. Do que, que você vai depender de dinheiro se você tiver tudo isso? Simplesmente você não vai depender, você não vai ter todas essas contas que eu acabei de citar e você vai ter uma independência muito grande. A única coisa que você vai precisar é comprar suas roupas, que se você não fabricar roupas, você vai ter essa demanda em algum momento. Mas digamos que não é sempre, né? Mas é uma hipótese, já existem pessoas que fizeram isso. Eu já vi reportagens na televisão e eu achei muito curioso que exista essa possibilidade. Porque a sociedade ela não quer que você veja os governantes, os chefões que comandam o mundo, que comandam a sociedade em geral. Eles não querem que você pense num padrão diferente, uma alternativa para tudo isso. Porque eles querem que você seja dependente do meio, que você seja dependente do padrão social, dessa corrente, né? Que você dependa deles, afinal. Porque para eles é mais interessante ter alguém, ter uma população dependente, ter uma população engajada, ter uma população que não questiona as decisões deles, não é? Obviamente, no Brasil onde nós estamos, tem muita, muita, muita, muita coisa errada. Só que como é que a gente chega de baixo para cima para atingir esses governantes? É muito difícil, não tem comunicação. A gente não tem o WhatsApp do governador, nem o WhatsApp do presidente da república. Pra dizer, olha, tem um buraco aqui na minha rua, olha, eu tô pagando 4 reais de gasolina, aqui o posto de saúde do meu bar não funciona. Então, esse tipo de coisa, a gente não tem pra quem recorrer. A gente acaba sofrendo essas coisas no dia a dia e não reclamando. que é realmente o que eles querem, né? O que eles mais desejam é fazer o que eles querem, roubar o dinheiro que eles querem, e falar pra população o que eles querem, e usar o dinheiro o que eles querem. É o interessante para eles, porque infelizmente as pessoas que elas estão no poder hoje, elas têm um pensamento egoísta. Elas não têm um pensamento de povo, de união, elas têm o um pensamento de garantia delas e pronto. Não podemos culpar os governantes porque isso é reflexo do que temos hoje, da sociedade que temos hoje. Então a gente precisa primeiro mudar a cabeça das pessoas para que um dia a gente possa ter governantes melhores. Governantes que pensem no povo, que pensem no sentido coletivo. O individualismo, que tá ficando cada vez mais constante, não ajuda. Então, para isso a gente precisa criar vínculo uns com os outros, no sentido de nos colocar no lugar do outro. Mas não simplesmente nos colocar no lugar do outro, no sentido de também nos sentirmos o outro, numa perspectiva de como ele se sente, né? O que, que ele viveu, o que, que ele passou que eu não passei, que pode fazer com que ele tenha tais pontos de vista e que ele reaja dessa forma. E essa perspectiva de você não depender do dinheiro, ela te dá uma liberdade tremenda. Só para cogitar a hipótese, também eu já ouvi falar, de países que pagam para você viver lá. Eu ainda não descobri se é verdade, porque eu já fui atrás de reportagens e eu senti uma certa dúvida. Então, se vocês descobrirem ou souberem dessas situações... Deixa aqui embaixo, porque vai ser bem útil. Quem sabe um dia eu me mude e vocês também para um país desses, né? Mas eu acredito que sejam países que sejam menos populosos e que eles têm interesse em criar uma sociedade ali. Então, para eles é interessante, sim ter pessoas que não precisem trabalhar e que sejam remuneradas. Aqui no Brasil, eu não sei se funcionaria isso. Porque se as pessoas não fossem remuneradas, se as pessoas não precisassem trabalhar, o brasileiro, ele, ele não tem uma índole boa, em geral. O que a gente tá acostumado é as pessoas sendo corruptas. O que a gente tá acostumado não, não é um padrão de vida ideal. A gente precisa primeiro mudar a cabeça das pessoas para depois implantar uma mudança desse tamanho, né? Eu não consigo imaginar o Brasil na situação que está hoje com uma mudança dessas. Não, não é o momento, eu acredito. Mas eu acho interessante a gente cogitar essa possibilidade até para a gente se desprender um pouco dos padrões que a gente tem hoje, os padrões que a sociedade impõe para gente, para que a gente possa também pensar as coisas de uma forma diferente e pensar em alternativas que até então nós não pensávamos e começar, né, a estimular essa criatividade, estimular o senso crítico uns dos outros. É interessante que você pensar de forma crítica sobre as coisas que vêm até você. De forma geral, né? um anúncio, uma propaganda na TV, uma reportagem, um livro. Que você pense de forma crítica, que você analise, que você não simplesmente veja e aceite aquilo como verdade. Não, que você tenha uma posição sobre aquilo, que com base no que você já viveu, com base na sua perspectiva, no seu ponto de vista, que você coloque o seu ponto de vista em cima daquilo, que aí sim você produza uma conclusão, que não simplesmente você acate. Ah, que bonitinho, Aquilo ali que tá passando. Ah, que legal. Ah, tá. Não sabia disso, meu Deus, que que é isso? As reportagens, a mídia, em geral, ela é feita pra nos conduzir no caminho que ela quer. Então, você pensar de uma forma crítica, com certeza vai te ajudar. Porque você vai no caminho que você quer, não no caminho que eles querem. Entende? Então por isso eu quero estimular um pouco mais esse pensamento além, esse pensamento de o que que aconteceria se não existisse dinheiro? O que que eu faria se não tivesse dinheiro? O que que eu estaria fazendo? Como seria a minha vida? Dizem, dizem que o trabalho, ele é um antidepressivo, que as pessoas quando elas param de trabalhar, elas ficam depressivas. Eu sou um pouco contra essa perspectiva, porque o trabalho, ele serve para te ocupar, ele não serve para te curar. Ele não serve para curar a sua saúde. Acontece que quando você não tem o trabalho, você não tem o que ocupar nesse lugar. O que, que você faria se não existisse o trabalho, entende? O que, que você coloca no lugar dele? Porque o trabalho te toma um monte de horas, um monte de tempo, um monte da sua vida ele te toma. Quando você não tem o trabalho, obviamente fica ali um vazio, porque é um padrão social que você trabalha. E quando não existe o trabalho, o que que você faz? Tem pessoas que elas não sabem o que fazer, e por isso elas ficam depressivas, por isso elas ficam, sabe, num sentimento de vazio, num sentimento de perda, num sentimento de estar perdido. A pessoa se sente perdida, porque ela não sabe como lidar com isso. Ela se sente sozinha, de certa forma, porque ela acaba perdendo um pouco do contato social que ela tinha, e ela não tem aqueles estímulos que ela tinha, as obrigações que fazer todos os dias, ela não tem mais aquela obrigação, então o que ela vai fazer para preencher aquilo? É outro problema também que a gente pode fazer um outro vídeo, que é para falar sobre o deixar do trabalho, né? que seria aposentadoria, quando você deixa de trabalhar, o que acontece com você? A gente pode também fazer um vídeo sobre isso, deixa aqui embaixo se você quiser um vídeo mais específico sobre esse tema. Então, o quão dependente você é hoje do dinheiro? Se você simplesmente não trabalhasse mais, ou se o dinheiro não existisse, o que você faria? De agora pensar nisso, qual é a outra alternativa? Qual é o plano B? É bom que você tenha um plano B, porque. Hoje nós estamos enfrentando um momento de crise, um momento onde o trabalho está ficando escasso e muitas pessoas estão tendo iniciativas empreendedoras por causa disso, que elas não teriam se o Brasil tivesse no um estado comum, no um estado normal de não crise. Isso estimula a criatividade, isso estimula novas ideias e a crise ela vem para mexer, ela vem para mudar. Então, a crise em chinês ela tem um significado muito diferente do que nós entendemos. É um significado de mudança. Crise gera oportunidade. Então, esses momentos de crise que a gente está passando, eles te levam a repensar a forma com que você está levando a vida e que você proponha novas alternativas para que você consiga solucionar os problemas e para que você consiga lidar com as situações de uma forma adequada. Tá bom, gente? Então, eu acho que hoje já dei o recado que eu queria. Não, não deixe de deixar... Não deixe de deixar o não? não deixe de deixar... Não esquece de deixar o like aqui embaixo. E pede nos comentários aí se você quiser um desses vídeos que eu comentei antes. Tá bom, gente? Mil beijos e tchau, tchau!